Hoje vamos fazer uma apresentação aqui das varionicas, é um produto que a gente comercializa. Quem tiver interesse por ela a descrição está embaixo aí do vídeo. Então eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui dela. é um vídeo curto, um vídeo de entrada do, do canal. E também mostrar aqui como é que tá bonito aqui o pé de flor aqui. Agora o nosso amigo Edson vai gravar. essa aqui são as variones, aqui são as varioni. tá dando para ver na mão aí, é o par ela é toda toda de um material só, toda de latão, toda amarela parecendo ouro então aqui a gente agora vai fazer, aqui você usa ela com 20 centímetros que da mão e usa também com a mão de voz, você pode usar também com alguma coisa também na na câmera dela, por exemplo você pode tirar aqui para estampar ela e você também pode usar aqui na câmera, ouro, rubim, topázio para caçar outras coisas então o produto aí que nós comercializamos aí no youtube e o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo então aqui eu estou aproveitando aqui o pé de flor para fazer o vídeo para ficar mais, mais legal um pouquinho subindo aqui ó, a câmera está pegando bem se deve pegar mais de frente aqui ó então tá é um vídeo curto é um vídeo de um minuto e meio mais ou menos só e o pessoal que tiver interesse nela a descrição está embaixo do vídeo esse é um modelo que é tecnologia de ponta, é um modelo novo. As varas tudo reforçado, que as varas é 5mm. Embaixo tem duas câmeras, também tudo com rosca. É o produto que nós comercializamos aí no, no mercado, e esse vídeo é um vídeo de entrada aí do vídeo, Agora nós vamos ao vídeo.